Conseguimos bater a meta De 6 mil troféus Eu estou nos Estados Unidos E você vai saber tudo disso agora Aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, vocês viram que mudou aqui tudo O cenário tá diferente Sim, estou em outro lugar, eu já estou no hotel aqui na Califórnia, nos Estados Unidos, Los Angeles, mais especificamente para poder cobrir a CRL, isso mesmo. A partir de agora, todas as transmissões estaremos, hashtag juntos em Shadow Now, fazendo aí nosso Clash Royale. E olha a novidade, galera, olha a novidade, isso mesmo. A novidade é meu novo iPad, mano, já cheguei comprando um novo iPad. Qualidade melhor pra vocês agora, a partir de agora vocês já estão vendo aí ó A tela do iPad maior, maior né, mais bonita e tal Então é isso, a partir de agora a tela de iPad melhor pra vocês E é claro, a qualidade melhora também tem que subir os troféus Então por isso chegamos nessa temporada a 6 mil troféus Isso mesmo, na viagem aí a gente joga um pouquinho né, pra poder bater 6 mil troféus não consegui gravar aí porque tava na, na virada, tava na, na, no avião né, então não tinha como Então eu falei, eu vou gravar lá atrás depois da temporada finalizada mostrando pra eles lá nos Estados Unidos já Então eu vou mostrar pra vocês aqui ó, pegar aqui primeiro esse baúzito aqui da recompensa diária Cara, como é da hora o iPad, mano meu Deus do céu, cara, que doideira Bom, vamos lá então, aqui tem mais algumas missões, beleza? E aqui tem um baúzinho de ouro pra recolher aqui também e cara, eu vou mostrar pra vocês aí Quanto a gente terminou na temporada Mas peraí, deixa eu... Primeiro... Ah, já coletei aqui também Fechou, já coletamos tudo aqui Tinha que coletar E agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Quanto a gente chegou e quanto a gente fechou Na temporada passada Temporada atual não tem nada, né? Porque não fizemos nada Mas tá aqui, ó 6.002. Troféu, 6.002 troféus Foi aí a quantidade de troféus que nós chegamos Nessa temporada Na próxima a gente tenta pegar mais né galera Subir mais um nível aí Mas 6.002 troféus é muito troféu galera, É muito troféu de verdade Então é isso mano, gostei demais Achei muito bacana Então a próxima temporada a gente tenta melhorar um pouquinho mais Mas este foi o deck Eu fechei a temporada e consegui chegar Nos 6.000 troféus Campeão mano Campeão, chegamos aqui ó, a esta liga Até tem que col colher aqui né Todas as recompensas, vamos colocar primeiro aqui ó Que a gente resetou com 5 mil Por ter chegado a 6 mil, perdi metade Fica com 5 mil, vamos resgatar então As premiações 2 mil de ouro Mais ficha épica aqui também Vamos lá, tem mais um bausito aqui Top demais Vamos que vamos, 4 cartas E aí a gente pode aí dar, utilizar 5 raios né Vamos utilizar 5 raios o balão, a P.E.K.K.A já tá no máximo Esse já tem o Preto máximo, guardas também Já tem um no máximo, vamos torcer pra vir uma Opa, boa, carrinho de canhão Agora temos mais um, vamos tentar aqui a sorte Vai aqui, é, não, não tem problema Já foi, e aí Conseguimos pelo menos uma carta que a gente precisava hein? Bom, vamos lá então, agora Ver aí mais dois mil de ouro Mais dois mil de ouro, mais cinco cartinhas Épicas, podia vir carrinho de canhão de novo, né x né, é óbvio Carta lendária agora, carta lendária pra gente Vamos lá, vamos ver qual ela será Comente aí qual você acha que vai vir Pra gente, bom, vamos lá então Tronco, mano, é uma que eu tô querendo muito subir Porque meu tronco não mata nem a princesinha Nível máximo, então fica difícil 3 mil de ouro, show de bola E mais um Um, um toque lendário pra poder pegar mais algum, algum, algum tronquinho de leve Vamos lá então agora Cartas épicas no baú épico Lançador destruidor de Muros gostei, Marril de Barbos gostei também E Caçador que eu já tinha, né? Mas beleza, não tem problema não E aí chegamos aos 5 mil troféus, onde a gente vai começar a temporada, ó Pra vocês verem, a gente ficou aqui, ó, nos 6 mil troféus Aparece lá do lado a quantidade que eu cheguei no, no, de troféus, ó O meu máximo ali, ó, 6.002 troféus, que doideira, então a próxima meta aqui é chegar a 6.300 para pegar a Liga Grande Campeão, né? Já chegamos na campeão, muito bacana. Ah, e o deck foi esse aqui, ó. Golem, Bebê Dragão, tem também Bruxa Sombria, Lenhador, Mega Servo, Guardas, Tronco e Foguetão. Para ir pro nível máximo aí só tem aqui o Tronco, né? Que eu preciso para esse deck, né? Para esse deck aqui. Então, é isso. Tamo no caminho aí, rapaziada. Tamo no caminho. Tô com 107 mil de ouro já também. Então... Bora fazer o seguinte, vamos jogar uma partidinha aqui Com esse deck, vamos ver se vai dar bom Então, partiu! É isso, primeira partida da temporada, vamos lá Vamos estrear aqui, né? Primeira partida da temporada No iPad de novo, olha é, é, é muito louco o negócio, cara É muito grande aqui, vou ter que comprar Até um suporte, porque a mão chega a doer Tão pesado que o negócio é, mano, meu Deus do céu Ó, que isso, ó, também minha cara Também minha cara, mano, sério eu... É absurdo, é absurdo Bom, vamos lá então, vou colocar aqui meus guarditas Pra dar aquela segurada naquele na emoção dele ali, ó Ah, princesinha 2 eu mato, né? Princesinha 2 eu mato, mas O problema é se ele vier ali com... Se for um log bait, né? Então vamos ficar de olho para ver se vem um log bait Acho que não é não Acho que pelo que eu vi ali não é não Vamos ficar de olho aqui botar o bebê Dragão E vamos ver o que vem ali daquele lado Hum, é sim É sim, então agora a partir de agora não podemos mais utilizar O nosso tronco, porque senão vai dar ruim, né? não vai dar ruim, é melhor não, né? Então vamos guardar aí o tronquinho para o trabalho de Goblin, né? Porque senão vai dar trabalho, né? Bom, bora lá então Vamos botar aqui nossa bruxa aqui desse lado para dar aquela distraída naquele príncipe ali Porque foi por isso que eu utilizei ali os guarditas Agora eu tenho guardas e também os troncos para poder... O tronco para poder segurar, né? Bora lá, vamos ver o que ele vai fazer Eu tenho aqui o... O Mega Servo Vou deixar aqui, não vou nem me preocupar Porque, mano, é melhor fazer o certo do que fazer aí de qualquer jeito, né? Bora lá Vamos colocar aqui os guardinhas aqui atrás já coloquei os guardinhas ali, e aí a gente vai com o bebê dragão também, pra poder ajudar com os goblins que vem ali. Porque agora eu tenho, agora eu tenho o, o tronco para o bebê dragão, pro bebê dragão não, pro o barril de goblins se vier, né? Então, por enquanto é isso, um minuto e 20, vamos ver lá. Ó, agora tem lenhador aqui pra segurar esse amigo, que eu não utilizei, agora sim deu uma arrumada na rotação aí, deu uma melhora. Vamos ver como vai ser. O problema é que ele deve ter, será que ele tem... Torre Inferno ou Tesla Essa é a dúvida né, essa é a dúvida aí que a gente vai ficar Bom, vamos lá Temos aqui agora a nossa Bruxa E vamos colocar aqui nosso Mega Cell aqui atrás Pra poder ajudar Agora eu já tenho aí a possibilidade de colocar o Golem né Ele já tá ali ó, ligeiro Pra poder usar ali Deixa eu colocar aqui meu, meu Golem Agora eu vou preparar, se ele jogar o Barril de Golem Já jogou o Tronco Já jogou o Tronco, joguei E aqui segurei do outro lado, beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora eu já vou colocar ali boa. Acho que deu certo, acho que deu certo agora. Vamos ver se a gente consegue ali nos defender. Agora eu vou guardar o foguetão pra se precisar ali. Agora sim, o foguetão ali, se precisar, se tiver uma torre inferno, né? Se não tiver, exato dá pra gente poder ir pra cima com tudo, né? Vamos lá, vamos com tudo ali então. Acho que deu bom, acho que deu bom, vamos ver. Vamos ver se vai chegar a bater ali, tá tudo ali pra cima. Tem bastante coisa, né? Bruxa chegando ali também, tá difícil, tá difícil, tá difícil, vamos mais um gol, mais um gol e bateu bastante, hein, batemos muito ali, olha o dano que tá dando ali naquela torre, acho que agora é GG mandar aqui um obrigado pra ele, mandar um beijinho da princesa e um grito do, do nosso corredor, porque ganhamos a primeira partida da temporada, GG ao para pra vocês, ó, 1x0, você viu que no começo tava meio complicado, hora né? que eu arrumei a rotação, aí meu amigo, um abraço, ainda mais que ele não tinha torre inferno, hora que eu vi que não tinha, aí vamos com tudo, meu amigo, Conseguimos a primeira vitória então da temporada 5.030 troféus, é isso, começamos bem com o pé direito E então comentem aqui embaixo qual foi a, o recorde de troféus dessa temporada que você pegou, essa que fechou agora, beleza? Comentem aí que eu quero saber Bom, que é isso manos, fiquem de olho na CRL, na Clash Royale League que vai rolar aí no canal Esportes é, es Esportes Roy Clash Royale Esportes Clash Royale Pra você poder ficar ligado Eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição Que é mais fácil do que falar o nome aqui Vai que eu erro, né? O link tá aqui embaixo na descrição Vai lá, já se inscreve Porque, olha, tem muita novidade É quarta, sábado e domingo as transmissões Então não vacila, beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo Se você curtiu, deixa aquele like Se inscreve aqui no canal Porque tem muito Clash Royale pra vocês Mês de junho é o mês do Clash Royale, beleza? Então é isso, tamo junto, um abraço, é nóis, falou, fui!